E aí, tudo bom? Vamos ter um papo agora. É. é... Eu sou da paz. Da paz. Queridos samurais, eu vou falar um pouco agora sobre os protestos. Eu já tinha até avisado um vídeo que eu fiz esses dias aí, por quê? Nele eu falei algumas coisas, já meio que estipulando algumas previsões do que ia acontecer que a galera ia acordar, não ia ter foco, ia ficar latindo pra árvore errada e foi o que aconteceu é, cara, imagine um virgem o cara vai chegar na situação, nunca tinha feito algo antes na boa, ele não vai saber o que fazer, vai fazer meio que desengonçado as coisas não sai aquela performance toda e é mais ou menos isso que a galera tá passando o povo não era acostumado a protestar e tudo mais, então você sai pra rua, cada um com a sua causa específica e aí fica se divergindo em inúmeros protestos por aí e fica difícil de manter um foco sobre alguma coisa e isso pode acabar dispersando, por exemplo, protestos e tudo mais mas não preocupa com essa questão aí de se o protesto vai acabar ou não porque as coisas vão ficar pretas, vocês ainda não viram nada e aí, naturalmente, os protestos vão emergir de novo e é justamente por isso que estou fazendo esse vídeo, para ajudar a dar uma certa noção não só eu, por exemplo o Anonymous mesmo, porque assim, Anonymous pode ser qualquer carinha que coloca máscara pra falar em nome do Anonymous mas tem uma galera que simplesmente Viu esse problema aí da dispersão e resolveu fazer um vídeo com as cinco causas deles. Pra quê? Pra dar foco. Uma coisa, foi uma estratégia bem bacana, porque colocando cinco causas, já coloca um motivo pro povo se unir em torno daquilo e exigir certas mudanças, já que o povo vai pra rua e, enfim, pode abarcar mais causas de mais pessoas. É uma estratégia bem interessante em termos de foco. Isso já resolveu. Mas, como ainda tá começando, tipo, você acabou de acordar, tava embaçado, você focou. Isso não quer dizer que você tá focado na direção certa. É, justamente por isso que eu estou falando Foucault é foi um avanço bem legal Mas ainda está latindo para a árvore errada A galera ainda não achou Mas isso não preocupa não, por quê? porque Porque está ótimo esse tipo de coisa Porque algumas coisas estão funcionando bem O problema é que, enfim, correu atrás de pessoas alguns desses dessas causas deles O que é causa perdida É bem melhor lutar por mudanças administrativas Que eu vou falar depois E algumas eles lutaram e inclusive estão conseguindo Colocar lá dentro, quer dizer Foco ajuda bastante a você implementar as coisas que você está querendo Foco é bom Só que é legal você saber onde está a árvore certa Por quê? Porque se você não for na árvore certa Você vai lutar muito para conseguir migalhas E a gente pode conseguir muito mais Quer dizer, os problemas são muito mais profundos Então nesse vídeo aqui Eu vou falar as cinco causas que eu acho, na minha opinião Que são supremas Que seriam a árvore certa ou seja, que daria o um maior benefício para a sociedade de vez. Ah, tá preparado? Tem que estar tá preparado, cara. Senão vou ir. É. E aí, e aí, As cinco causas estão aqui, cara. As cinco causas que eu acredito que vale a pena lutar e que ia resolver a maior parte dos problemas do mundo. Todos os problemas, tio? Não, cara. Falo só grande parte dos problemas que simplesmente afligem a humanidade. Isso aí. Se liga. O primeiro deles é a democracia direta. Você sabe o que, que é isso? E é, é nós decidindo as coisas, a política é feita pelos cidadãos. Não existe mais político representante. E isso, você sabe qual é a consequência, né? Grandes corporações, instituições financeiras que usam o governo para se enriquecer às nossas custas não iam mais conseguir essas vantagens. Além de você eliminar esse lobby que eles vivem fazendo, eles pagam bilhões para os políticos porque eles lucram muito mais. Só por causa disso. E eliminando isso daí, ainda tem outra vantagem. Porque, olha só, se a democracia é direta o poder está com os cidadãos, não existe mais governante. Nunca mais ia precisar de protesto. Exatamente, porque protesto, se protesta para algum representante para exigir dele alguma coisa. Mas acabou, velho, o poder não está mais com eles, está com a gente. Está com você, com seu vizinho, com seu amigo, com a sua tia. Quer dizer, você vai conversar, dialogar. E é justamente nesses diálogos que a galera vai trocar conhecimento, aprender... Ou seja, a galera já vai melhorando a própria educação. Exatamente, cara. Esse é o processo da democracia direta. Ela, inclusive, ajuda a melhorar o nível intelectual da galera. Só pelo processo de se participar dela. Tá, eu já sei que muita gente quer criticar a coisa. Então, assiste esse vídeo aqui, porque a democracia direta que eu defendo é desse aqui que eu fiz. Exatamente, onde democracia direta que tem filtro e muitos esquemas para simplesmente evitar várias críticas que a galera faz. Então, qualquer coisa, assiste aí, tranquilo? Ok. A segunda causa que eu defendo, isso é o open source. Open source são tecnologias livres. Exatamente, todo mundo pode acessar, modificar e compartilhar. Yeah. Cara, com a tecnologia dessa, geralmente o pessoal faz produtos que são duráveis, modulares e por isso saem mais baratos que, produ que produtos que são produzidos por corporações. Elas escondem o segredo delas para ter monopólio no comércio e ganhar mais. Aqui sai muito mais barato. E à medida que você disponibiliza o máximo número de tecnologias open source por aí, ensinando as pessoas a produzir, em qualquer lugar as pessoas podem produzir. Oh! Então, enfim, você simplesmente democratiza o processo de produção na humanidade, e o acesso das coisas também. E yeah, é Open source é muito foda! E seguindo essa linha de raciocínio, vamos para a terceira causa, os ecopolos. Ecopolos nada mais são que cidades sustentáveis. Naturalmente, eu vou começar com ecovilas, que são vilas sustentáveis, que vão crescendo até se tornar um ecopolo que já é maior. Mas, na boa, isso aqui é planejado para estar de acordo com a natureza. Naturalmente, tudo lá é planejado para ser reciclado e reutilizado. As atividades entram em harmonia com a natureza, compostagem. Existem inúmeros tipos de soluções, como morar perto do trabalho, usar transportes alternativos, com energia limpa e, principalmente, coletivos. Enfim, é simplesmente uma abordagem nova, uma visão nova de mundo que diminui a quantidade de uso de recursos naturais, de energia, para a gente viver melhor com a natureza. Olha só, tanto que é foda. É isso aí, mais outra coisa fenomenal. A quarta causa são as cooperativas. Cooperativas nada mais é do que uma empresa só que com foco social de distribuir a renda. Quer dizer, ela produz coisas úteis para a sociedade distribuindo a renda. O que é legal, porque permite simplesmente cada vez mais as pessoas não serem excluídas do processo produtivo. Se colocar mais tecnologia lá, o povo pode diminuir a quantidade de trabalho que faz, enquanto numa empresa causaria demissão e tudo mais. Mas naturalmente, com hoje existem problemas, já falei isso nos outros vídeos, e aqui eu defendo cooperativas que são autônomas em todas as etapas do processo produtivo, a galera, toda a galera que trabalha lá é dono e simplesmente tem as partes iguais. E seria legal se todas as cooperativas de uma mesma região fossem integradas entre si para compartilhar recursos, mas eu já falei isso em outro vídeo, qualquer coisa vocês podem conferir aqui como se dá essa união disso daqui. E a quinta causa é a economia de recursos, que naturalmente eu também falei nesse vídeo que está aí. Na verdade, praticamente tudo isso eu falei nesse vídeo. Essa quinta causa aqui a gente pode ver ela de duas maneiras. A primeira é simplesmente na nossa realidade a gente pode simplesmente compartilhar coisas, exatamente. Muitas coisas, por exemplo, charifado, enfim, existem muitas coisas sociais, de ambientes, cozinhas, a gente pode compartilhar. Exatamente, se mais pessoas usam a mesma coisa, o que, que acontece? Precisa de menos coisas para a humanidade usar. E aí consegue simplesmente atender a necessidade de muito mais pessoas a produção. Olha, tanto que é fenomenal isso daí. Pois é, isso já está acontecendo, compartilhamento de vários níveis. Não só em termos disso daqui, mas por exemplo, se você tem um jogo de videogame, alguém tem um filme, vocês podem trocar não está usando, enfim, co compartilhar é uma maneira essencial de todo mundo ter acesso às coisas e com muito gastando muito menos por aquilo, porque você, a partir de uma coisa você pode trocar com outras pessoas, deixar, usar o uso comum pela sociedade, e isso é ótimo tanto em termos de diminuir produção o que é ótimo para a natureza, como em termos de custo, que reduz para caramba e existe também a economia baseada em recursos isso já é um sistema próprio para funcionar o planeta e estaria além dessas cinco causas aqui. Na verdade, seria a evolução dessas cinco causas. Mas não preocupem em conhecê ela agora não, tá ok? As cinco causas que eu acredito para o planeta é basicamente integrar todas essas cinco atividades aqui em um projeto que simplesmente esse projeto vai aprimorar o estilo de vida das pessoas para que elas vivam relações melhores umas com as outras e com a natureza. Com isso, cara, o mundo vai mudar bastante. Naturalmente, vai ter gente que vai olhar para isso aqui e vai falar véi. Tô entendendo nada, porra. Olha aí, eu quero melhorar minha vida, cara. Não, um político maldito, vamos atrás... É, simplesmente, aí volta pros protestos e vai bater cabeça na árvore errada, ficar latindo. Por quê? Vai se perder, cara. A corrupção não é o maior dos problemas. E eu simplesmente bato na tecla da natureza, a galera fala. O que, que isso tem a ver, cara? Vamos uma coisa de cada vez. Não, velho. Você não tá ligado. Você pode ter o tanto de corrupção que for hoje. Você pode zerar ela. Mas se você tiver um prejuízo na natureza daqui a algum tempo... Na boa, sua vida vai ficar muito pior do que é hoje com o de corrupção. Você não tá ligado tanto que é um problemático, o problemático do lance da natureza. E eu vou começar a falar agorinha. Por quê? Porque as mudanças vão vir tão rápido que se a gente não se preparar para isso, na boa, não adianta você combater corrupção, ficar ligado com política, reforma política, porque existem problemas mais profundos. Eu vou mostrar aqui. Se liga! Antes de falar dos problemas, eu preciso dar uma base aqui para vocês. Se liga, tecnologia é a coisa mais antiga que existe. Tecnologia é conhecimento. Conhecimento que a gente usa para melhorar a nossa maneira de viver no mundo. A partir do momento que a primeira pessoa começou a pensar, surgiu a tecnologia. E com o tempo ela foi se complexificando. No início eram armas para se proteger, depois inventou a agricultura. Ok, com a agricultura a galera se fixou no solo, começou a trocar produtos de uma região com outra região. E aí surgiu um ambiente de trocas. Naturalmente foi surgindo uma moeda comum, o dinheiro. Esse ambiente é o mercado. Então o mercado ele surgiu a partir da tecnologia, ele usa a tecnologia para fazer suas operações normais. Tranquilo, só que o mercado foi se complexificando, a sociedade crescendo e passou a exigir um novo método de organização, que é a política, leis, enfim, poder, esse tipo de coisa. Quer dizer, a política é um meio da galera simplesmente se organizar para fazer mercado. E naturalmente a política usa do mercado para funcionar. Veja que o mercado precede a política do mesmo jeito que a tecnologia precede o mercado. Ambos usam do, das etapas anteriores para funcionar. Só que, lógico, também interfere no funcionamento das etapas anteriores. Mas existem certos elementos que são anteriores, que se, mesmo que você mexer aqui, não vai alterar lá para cima. Do mesmo jeito que você mexer aqui, não vai alterar lá para cima, porque funcionaria de forma independente dessas formas abaixo. Tá ok? Em o que isso tem a ver com os problemas ambientais? Isso, olha, repara uma coisa. Eu estou falando tanto de problemas ambientais, porque, na boa, cara, na boa, são problemas seríssimos que a gente vai enfrentar daqui para frente. A vida dos oceanos está sendo extinguida fudidamente, as terras dos planetas estão sendo desertificadas, lençóis freáticos estão sendo corrompidos, se destruindo. Olha só, isso aí é simplesmente a nossa oferta de água doce e de comida, basicamente, coisas que a gente mais precisa e está acabando. Enquanto isso, a população do planeta está aumentando. É, os problemas que a gente vai enfrentar é muito sério. Do mesmo jeito, o petróleo está diminuindo drasticamente as reservas fáceis. Porque depois vai sobrar só as reservas difíceis, o que arrebenta ainda mais para extrair ele, os lençóis freáticos. Quer dizer, as coisas estão ficando bem demoníacas. E o petróleo diminuindo a quantidade que acontece, o preço dele sobe bastante. O, o custo de vida nossa vai subir drasticamente, cara, você não tem noção. Porque o petróleo tem matéria-prima para tudo que existe, e além disso, cara, ele é usado para produzir comida. Grande parte do custo da comida é petróleo, quer dizer, a comida vai subir bastante. Na boa, você não faz nada a ver com petróleo e com essas fontes de energia para ver como que vai ficar a sua vida Você pode acabar com a corrupção E ainda assim seu custo de vida vai subir muito mais Então fique esperto com isso E não é só problemas ambientais Porque a tecnologia está evoluindo bastante E cara, na boa, ela está alterando simplesmente essas formas de organização social A política, por exemplo é o que eu falei no início, defenda a democracia direta Nós não precisamos mais de políticos Graças à tecnologia Ela está alterando a essência dessas duas atividades Do mesmo modo, o mercado Cara, o mercado, simplesmente A tecnologia está produzindo muitas coisas Quer dizer, já torna desnecessário trocas Máquinas podem produzir para muita gente cara. E cada vez mais, mais está se complexificando isso E não só cada vez mais Num ritmo ainda muito mais rápido Coisa que não dá para explicar para vocês aqui Ou seja, a gente vai ser atropelado por isso e a galera simplesmente tá presa hoje em dia. Reforma política! Político maldito! Vem, vem! Não, cara! Velho, se liga, existe um problema muito mais profundo. E se a gente não resolver isso daqui, na boa, eu te aconselho a aproveitar bem esses próximos 10 anos, 15 anos, porque depois não vai ter outra oportunidade. É, é, é abre o olho. Abre o olho, cowboy! Pois é, brother. As mudanças que a gente vai enfrentar daqui pra frente são sem precedentes. E os meios tradicionais que a gente usa para lidar com os problemas não vai dar conta de resolver nada, cara. Vai ser atropelado no meio desse processo. Porque, inclusive, são mudanças de natureza mais profunda. Então, repara uma coisa. Se você quer resolver os problemas do mundo, precisa ir na raiz. Exatamente. Nada que está acontecendo no mundo é por acaso. Nós causamos esses problemas. Nós causamos isso. Ou seja, o problema do mundo está na nossa mentalidade aqui, que é distorcida. Naturalmente, foi distorcida de acordo com o processo aqui das instituições. O porquê? Quando a gente era pequenininho, desde pequeno, vão implantando mensagens e coisas na nossa cabeça, altas propagandas que mostram sonhos de consumo, que tem um heróizinho e tudo mais, para quê? Para todo mundo buscar sucesso e fama. Naturalmente, isso ajuda a perseguir cada vez mais poder, consumo, e simplesmente a maneira de ser visto na sociedade é, boa, é através disso, e o consumismo simplesmente desconecta a gente da natureza. Pois é, a gente passa a querer coisas que são artificiais. Se fossem naturais, não precisava de propaganda para estimular isso aí na gente. Quer dizer, colocaram coisas na nossa cabeça. E simplesmente uma cabeça feita ou orientada para isso daí, na boa, vai através de consumo de coisas, querendo coisas mais para si, e isso, naturalmente, o resultado, a gente está colhendo. Olha a natureza sendo devastada. Está começando a ligar as coisas? O tanto que somos desconectados da natureza, mas isso não aconteceu de graça, simplesmente nós construímos isso. A cada dia que a gente vive reforçando esses valores, a gente está simplesmente reforçando que esse tipo de coisa continue acontecendo e que os problemas que virão depois simplesmente são apenas consequência do que a gente plantou. Repare que o sistema fica implantando na mente das pessoas sonhos e fantasias. Exatamente, o sistema precisa de vender. Então nas propagandas e filmes eles transmitem valores de que quem tem mais coisas... É uma pessoa melhor, mais bem sucedida. E todo mundo acaba sendo simplesmente seduzido por esse sonho e corre, quer correr atrás disso. É, e qual que é o problema disso? Exatamente. As pessoas querem derrotar o sistema, mas na boa, elas encaram o sistema como sendo fora. E o sistema está aqui dentro. Cara, se você não derrotar o sistema que está dentro de você, você só vai trocar as peças. E o jogo vai continuar sendo o mesmo. A melhor maneira de vencer o sistema não é lutando contra ele. É simplesmente... Saindo dele. Uhum. Com certeza nessa hora vai ter muita gente querendo falar. Não, velho. Eu quero... Não, eu preciso... Eu, eu... Simplesmente essa necessidade da pessoa ter coisas para poder ter esse direito, né? Mas vamos parar para pensar. Para pra pensar. Porque isso é difícil, né? O sistema simplesmente colocou essa identificação das pessoas com ego. Por quê? Porque assim é mais fácil vender. E vender individualizado, né? Porque ego é eu, eu. Então, tipo assim... Pra você isso, pra outro isso... Ele vende mais coisas lucra mais. Essa é a intenção do sistema. Mas o consumo está totalmente desregulado da natureza, porque quanto mais se vende, mais se produz, naturalmente mais impacto vai causar para o meio ambiente. E isso ninguém está ligado. Porque muita gente chega e fala, véi, eu sou foda, cara, eu tô lutando contra a corrupção. Parabéns, cara, é uma coisa legal e todo mundo tem que fazer. Mas poucos estão dispostos ao quê? a mudar seu estilo de vida. Exatamente. Porque está preso nesse, simplesmente nesse sistema extremamente individualista e competitivo que estão pregando para as pessoas. E aí a galera não está percebendo. E nem está ligando para a natureza, né? porque isso gera impactos fodidos. E ninguém nem sequer cogita os problemas ambientais que vão surgir. Que é muito pior. Simplesmente o nível deles pode deixar a sociedade no caos cara, completo. E a galera cara, tem que ligar para isso. É aí que está o grande dilema. O povo não conhece os seus problemas, e muito menos as soluções. Aí fica esse bando de gente protestando para um bando de coisa, achando que os políticos vão ter a solução. Mas deixa eu te falar só uma coisinha aqui. Eles não sabem de nada. E agora? Você vai fazer o quê? Tá vendo como os problemas são muito mais profundos? E o defeito principal vem daqui, cara. Porque esse quadro todo aqui se baseia no dinheiro. Quando devia se basear na natureza. É aí que começa a correr todas as distorções, porque os mecanismos que ambos operam, dinheiro e natureza, são completamente diferentes entre si. Então eu vou te dar uma dica: se você quer melhorar a sua vida, não basta acabar com a corrupção. Você tem que perceber que o próprio modo de economia, que as coisas andam funcionando na sociedade, está errada. E que tudo isso, cara, na boa, é tudo uma consequência de um problema mais profundo ainda, que é a decadência dos valores que as pessoas possuem. É aí que está bem a raiz do problema. Voltamos para a mentalidade. O único jeito de resolver os problemas é olhar para dentro da gente mesmo. A mudança começa dentro de você, seja a mudança que você deseja ver para o mundo. A partir do momento que você se iluminar, automaticamente seu caminho vai ficar claro. Na boa, a mudança que todos nós precisamos fazer é ir direto na raiz. A ideia é usar a tecnologia a nosso favor, pois ela influencia tudo o que está ao nosso redor. Que tal se a gente utilizar a tecnologia para criar cidades onde as pessoas produzem praticamente tudo que elas precisam? Comida, água, energia, transporte, moradia, lazer. Tá vendo? Olha tanto que isso é fenomenal. Não, e isso, aproveita melhor os recursos, sabe por quê? Imagina a comida. Nas nossas cidades aqui, extremamente grandes, o que acontece? Produz no campo, até produzir e transportar, praticamente metade da comida já foi desperdiçada, ela perde com isso daí. E produzindo no local não, você aproveita melhor. A mesma coisa com energia, produz longe até ser transportada, é, rede elétrica e tudo mais, vai perdendo. Ou seja, se você já produz no local, você aproveita muito mais os recursos, gera abundância, enfim, você produzindo comida, água, energia, você dá mais segurança para cada comunidade. A ideia é você criar cada vez mais comunidades que podem sobreviver sem depender do sistema. Olha tanto que é legal! Repara uma coisa interessante aqui. À medida que a tecnologia vai dando autonomia local, isso muda a nossa relação com as outras pessoas e com a natureza. Porque à medida que as pessoas vão ter as suas necessidades atendidas, elas passam a ter a tendência de colaborar mais com as outras. O ambiente fica mais solidário. E na boa... Se você muda o ambiente, você muda as pessoas. Passa a ter mais amor no mundo. Passa a ter mais amor no mundo. Viu tanto que é engraçado? O maior problema do mundo está debaixo dos nossos narizes e ninguém percebeu. Está faltando amor no planeta. Esse é o grande problema. Olha só, o amor cresceu. Yeah! Vou te dar um conselho. Comece a pensar... Com amor no coração. E você vai ver que lutar não é o melhor caminho. Quem ama, constrói o seu futuro começando dentro de si mesmo. No amor, todos são vencedores. O amor ele não deixa a gente se desviar por ideias e pensamentos degradantes. É, o amor sempre faz as melhores escolhas. Não confunda amor com paixão, tá? Pois é, confie nesse sentimento. O amor é tão poderoso que incomoda até os parasitas do sistema. Jesus Cristo sempre defendeu o amor e morreu. John Lennon cantou Imagine, uma música cheia de amor, esticou as canelas. Bob Marley, maconheiro, inofensivo, cantava paz e amor e sofreu um atentado, quase morreu. Ué, qual que é o motivo disso tudo? É porque o amor ele é contagiante. O amor é a arma mais poderosa que existe, porque deixa as pessoas imunes às tentações do sistema. É tão poderoso que vivem tentando silenciar todo mundo que fica promovendo ele. Oh-oh. Pois é, não existe nada mais poderoso que o amor. E como eu falei nesse vídeo aqui, as emoções, elas influenciam bastante o nosso raciocínio. Quer dizer, o amor é uma emoção E naturalmente com essa emoção existem certas lógicas e certos comportamentos que as pessoas seguem Que os parasitas do sistema não vão ter mais conseguido controle sobre a gente hum. O amor faz a gente tomar as melhores decisões, é automático isso daí Então naturalmente o amor é a melhor maneira de vencer o sistema é, Se fuderam Só que tem um porém cara quem está amando simplesmente não tem essa coisa de Ah, eu vou te vencer, não existe uma disputa. Simplesmente quem está amando já venceu. Principalmente aqui, que é onde deveria começar. O amor já é suficiente por si mesmo. Então o que, que isso faz com as pessoas? Exatamente, não depender tanto de, dessas estratégias do sistema. Porque o sistema, ele coloca na mente das pessoas basicamente o quê? Medo e insegurança. Olha, pega as propagandas, por exemplo. O que, que elas fazem? Elas, quando vão mostrar um produto... Elas não ficam falando, ah, esse produto é assim, assim, assim, com essas especificações, não é racional. É emotivo, geralmente tá num contexto que a galera tá divertindo, mulher pelada e tal, por quê? É emotivo. Olha só como as coisas são. E a mensagem que eles passam é justamente o quê? Você não tem isso, você tendo isso, você vai se tornar uma pessoa melhor, quer dizer, você é um bosta. Então você precisa ter a coisa que está sendo oferecida na propaganda para você se tornar alguém melhor. Olha só, cara, eles metem medo e insegurança nas pessoas para elas consumirem. E o amor não, você simplesmente, quando você já tá amando, na boa, cara, você já tá seguro, então você não precisa. E se você for precisar, não vai ser justamente por necessidade sua, não por causa de uma emoção que está te levando a fazer aquilo. Olha como as coisas mudam. Justamente por isso, o amor é a melhor estratégia para mudar o planeta. E na boa, quem tá amando, naturalmente, chega a essas cinco causas aqui. E olha só, não são causas que você vai lutar para ter. São causas que você, vivendo, você chega nisso daqui. São causas para ser vividas, praticadas. Olha a mudança de mentalidade. Olha, presta atenção no seguinte, porque essas cinco causas aqui, elas não parecem coisas separadas para você lutar, porque elas podem ser integradas num único projeto. Se liga nos ecopolos, que são cidades ecológicas. Na boa, você pode usar ecopolos que são baseados no open source, democracia direta, cooperativas e economia de recursos. Eu já fiz um vídeo mostrando sobre isso aqui, é um vídeo longo e tal. E existe uma, simplesmente uma iniciativa aqui no Brasil da Aliança Luz de unificar isso tudo num único projeto. E eu estimulo esse tipo de iniciativa, por quê? Porque é justamente esse tipo de projetos, cara, que vão fazer a maior diferença pro planeta. Porque simplesmente você pode criar cidades que estão de acordo com a natureza e que propiciam um excelente padrão de vida para todo mundo viver. É, você tava querendo ter uma vida de rico? Você pode. Só que o segredo, nessa lógica aqui, dessas cinco causas, não é você ter, acumular mais coisas para você. Você não precisa disso. Na boa, graças ao open source, o custo da comida, da energia vai cair bastante. Simplesmente aqui vai ter moedas sociais, não vai ter mais monopólio de dinheiro. Quer dizer, os parasitas do sistema não vão conseguir mais ganhar em cima da gente, porque a gente saiu do sistema e criou um sistema melhor. E vamos poder ter um padrão de vida muito mais superior do que a gente tem hoje. Vai por mim, cara. Olha só o nível de mudança que eu estou defendendo com essas cinco causas. E por isso que a galera do protesto faz, tipo assim, rala muito por pouco. Porque não está integrando justamente as principais mudanças que precisa ter para ter um padrão de vida excelente. Aí rala por quê? Por migalhas. E aqui não, aqui você está pegando o filé de tudo que a humanidade pode te oferecer. É, eu fico imaginando, cara, se essa galera dos protestos unisse toda essa força e empenho que tá fazendo ali para estimular essas cinco causas. Cara, o mundo ia mudar muito rápido e para melhor. E essa galera ia ter um padrão de vida excelente, muito rápido. Mas por que esse povo não percebe isso? Um motivo básico. Não conhecem. Outro motivo mais básico ainda, fundamental. Simplesmente porque essa galera tá presa em outras emoções, revolta, indignação, aí fica sempre querendo exigir dos políticos cobrar alguma coisa, ah eu vou te punir, ah você, ah você, mas esquece de olhar para dentro de si mesmo. Essa é a falha fundamental das coisas. Tá faltando, cara, emoção básica, tá faltando amor. Viu? Voltamos na, na questão fundamental da coisa. A falta de tudo é amor, porque se a pessoa tiver amor, naturalmente ela vai encontrar as melhores soluções. É fácil isso, é fato, batata. Então tá, o que que no caso alguém que tem amor pode fazer pra ajudar os protestos? Vamos pensar. Então já que a galera agora aí tá cheia de amor pra dar, amor, amor, amor, C2, C2. É, ficou mais gay que vídeo gay, cheio de coraçãozinho. Mas de boa, vamos lá. O que que uma galera cheia de amor pode fazer pra ajudar os protestos? E aí, sabe? Vamos lá. Olha, o primeiro passo é reconhecer essa hierarquia, que no caso, as cinco causas que eu mostrei dos ecopolos integradas é mais importante para o planeta do que os protestos. Porque em geral, quem está protestando ainda está mantendo as bases do sistema atual, ou seja, está querendo reclamar, mas acredita que isso é suficiente, enquanto esquece um bando de problemas que estão muito além de qualquer reforma ou problema político que está resolvendo, porque é o nosso estilo de vida que está causando isso. Está vendo? Os problemas são mais profundos. Mas repara uma coisa, quem ama, na, poxa, a gente tá do lado do povo, velho, eu quero bem das pessoas. Então, enfim, eu não tô querendo simplesmente tirar em vocês tão estão simplesmente pensando apenas no um protesto aí e, e falar, não, velho, tá errado, vamos parar com isso. Não, velho, é justamente o contrário. Eu quero incentivar vocês a reorientar suas direções para o lugar certo, porque a galera anda latindo a árvore errada. Então, qual que é a ideia? Se o povo tá errado e, na verdade, a gente ama, quer o bem do povo, a ideia é simplesmente ajudar os protestos, mas ir reorientando eles para o lugar certo. Por isso eu acho a estratégia do Anonymous bacana, das cinco causas que eles falaram. Vai na raiz? Não. Algumas causas ainda são perdidas porque vão atrás de pessoas e pessoas são marionetes. Então, aqui eu vou mostrar mais ou menos um guia que eu acho que precisa ser feito para a reforma política. Que, no caso, vai ajudar por quê? Ajuda as pessoas, simplesmente o sistema funcionar de uma maneira melhor, onde a gente pode, inclusive, a partir disso, ter mais recursos para investir nessa causa que presta que é justamente isso que vai fazer a diferença. Mas, vamos lá, já que a galera está protestando, e naturalmente eu espero que o vai vá fazendo um vídeo de cinco causas em 5 causas por aí, para quê? Para estimular a galera a ter foco e continuar exigindo coisas. E existem certas mudanças que são necessárias. Olha, aproveitando a onda dos protestos, por quê? Porque os protestos simplesmente instigam mais a curiosidade da galera para esses assuntos assim, políticos e ajuda a melhorar a educação, porque a galera vai atrás desses conhecimentos. Então, protestos são excelentes para se divulgar a democracia direta. Esse é um foco central, assim, de pessoas que já vêm além, mas podem ir para os protestos e ajudar por quê? Poxa, velho, eu sei que os caras não estão indo na raiz, mas eu vou para os protestos justamente para incentivar isso, porque quanto mais gente vai se aglomerando nos protestos, simplesmente você mostra uma força contra o sistema. E, o que, que acontece com isso daí? A galera pode reconhecer outras alternativas. Então, simplesmente, a galera pode chegar com cartazes, panfletos e justamente distribuir para mostrar as pessoas, poxa velho, é mesmo, nós não precisamos de políticos, democracia direta é uma alternativa, só que eu não proponho a democracia direta para ser implantada já, porque o nosso dinheiro é uma fraude, e na boa, isso é mundial, cara. não é só o nosso dinheiro que não, isso é mundial, e velho, é uma bomba que está na nossa mão que vai estourar, na boa, então não é legal colocar democracia direta porque, velho, eles criaram a bomba, deixa a bomba estourar na mão deles, depois disso a gente pensa em implantar isso daqui tá ok? Mas já dá pra gente implantar certos mecanismos que ajudam o povo a ir participando como democracia direta também. Por exemplo, poder de veto, cara. Poder de veto popular. Exatamente. Porque a galera lá do poder, simplesmente como as coisas vão ficar pretas, existe um risco de ditadura, a gente precisa ter esse poder de veto para falar. Ditadura não, rapaz. A gente não quer essas medidas, não. Ou seja, a gente tem que aprovar aqui o que eles decidem lá. Já é uma medida mais de segurança. Mas não só isso. Leis populares também, exatamente. Como a gente já vai ter um sistema, a gente pode propor simplesmente leis virtuais e fica muito mais fácil de enviar para eles, porque eles querem dificultar sempre a gente propor leis populares, por quê? Exatamente, para eles continuar com os esqueminhas deles. Se a gente toma a iniciativa aqui, rapaz, ganha esse poder a mais e que te facilitar essas leis populares que hoje é difícil colocar, na boa, muita coisa pode melhorar. E não só esses dois, aqui é um sistema virtual também porque porque eles podem instalar certos sistemas virtuais que a gente pode ir treinando pela internet depois caixas eletrônicos instalados em prefeituras tudo mais porque para a gente decidir certas coisas legislativas e ir testando testando veja bem não estamos substituindo ainda mas para poder comparar ter bases estatísticas o que os políticos fazem e o que o povo faz para ver se o medo que a galera tem da de uma certa parcela existe de democracia direta porque exatamente porque a galera tem medo de virar a ditadura da maioria o povo não sabe decidir Pra simplesmente ter bases para comparar o que o povo está decidindo e o que os políticos estão tá decidindo. Simplesmente está tá tudo baseado em achismo. E é justamente por isso que a gente precisa ter simplesmente um meio para simplesmente provar para as pessoas. Pronto, é isso que estão decidindo, e agora? Tá legal? Se você não quer ter esse tipo de evidência, você está com medo. Então não precisa ter medo, galera. É um, A implantação da democracia direta vai ser gradual. É, é uma evolução natural da humanidade. Não precisa lutar contra. Uh, fala direito. <risos> Vamos lá, reforma política ainda podem ser feitas outras coisas para melhorar. Por exemplo, o fim do voto secreto já é uma coisa que o povo pode exigir. Transparência total, exatamente. É, tem que colocar tudo na internet, tudo que os gastos estão fazendo, não pode esconder nada. Teto para financiar campanhas políticas, hum, é essencial. É lógico, eles podem comprar os políticos depois, mas já são coisas que vão dificultando mais e mais a corrupção. Apesar da corrupção não ser o principal problema, acorda? E outras reformas políticas? Na boa, sobre reforma política, eu vou deixar dois movimentos aí, que é o Reforma Política Já e o Movimento Liberdade Mundial. Ambos estão nessa linha da reforma política, que estão procurando coisas boas para a galera exigir nos protestos. E, naturalmente, o anônimo deve se inspirar para fazer próximas cinco causas, cinco causas, baseadas nisso aqui. Veja que são leis administrativas, simplesmente a forma que o go governo vai funcionar. Ou seja, não é trocar pessoas. Então, esquece pessoas e vamos focar no que interessa aqui, tá ok? A implantação da democracia direta vai ser gradual. Olha, o meu foco de ação nisso daqui é o que eu falei, os ecopolos. Ecopolos que são integrados com as cinco causas. E eles são geridos por democracia direta. Naturalmente, como padrão de vida lá vai ser ótimo, simplesmente muitas pessoas vão emigrar das grandes cidades para lá, eles vão crescendo exponencialmente e cada vez mais a democracia direta vai ser o um meio de gestão assim, política da sociedade. Não precisa nem forçar, é simplesmente o povo está saindo, é amor, acabou, não há como impedir isso daí. Mas também existe esse lado político que eu falei, que eu acabei de mostrar aqui, que é o quê? Colocar poder de veto, leis populares, um sistema virtual pra, de teste ali para as pessoas irem aos poucos se acostumando com a democracia direta, vendo se compensa ou não. Se compensar, vai colocando. Se não, vai tirando. Ou seja, eu aposto que a evolução natural vai ser implantada justamente por causa disso. Os protestos vão ajudando a colocar esse tipo de coisa lá. Mas, além disso, também existem partidos emissários. Ou seja, ao invés de colocar político lá no governo, existem certos partidos por aí que defendem a democracia direta, eles colocam emissários. O emissário não tem margem de escolha. É, justamente, cara, ele vai lá para o poder, e o que, que o emissário vai fazer? Justamente, o partido tem um sistema virtual, ele vai pegar o voto que foi decidido lá no partido, no partido e levar. Ele não tem o voto dele, não representa ninguém. Então o emissário só pega e leva. Ou seja, a democracia direta vai ser cada vez mais o um meio dominante de se fazer política dentro da democracia representativa. Quer dizer, o futuro vai para a democracia direta, é isso que está caminhando. O que pode se fazer é tentar melhorar os mecanismos para dar mais segurança, e isso eu defendo tranquilamente. Mas enquanto a democracia é direta não é implantada, porque é gradual, a gente pode ir melhorando o sistema atual. Por isso eu apoio reformas políticas, mas tá latindo para a árvore errada. Então, eu já estou deixando aí o Movimento Liberdade Mundial, reforma política já, e vou deixar também uma proposta de emenda constitucional bem bacana sobre moralidade política. Quer dizer, são meios que a gente vai utilizar para melhorar essa carruagem que a gente está agora. Mas quer dizer, carruagem é um veículo antigo, que é a democracia atual. Então a gente pode ir melhorando até simplesmente migrar para um sistema muito melhor. E é essa a intenção. E gradualmente mudando as coisas. Então a gente mantém o foco dos protestos, pode usar os protestos para educar as outras pessoas a favor de um sistema melhor. E naturalmente as coisas vão caminhando para a evolução da humanidade. E é isso aí, porque o amor é isso, cara. Você quer o bem de todo mundo. Então se a galera do protesto está errada... Na boa, eu vou com você, mas eu vou falando que você está errado. Então vamos protestando, vamos tentando melhorar as coisas, mas você vai ver que você não vai conseguir mudar as coisas ainda assim. É complicado, porque a reforma política não vai na raiz. Nem a democracia direta sozinha vai. Justamente por isso que eu fiz esse vídeo focado nas cinco causas, para justamente ir nas raízes profundas dos problemas que a humanidade enfrenta hoje. Joinha? Então, vamos começar a resumir esse vídeo que eu falei aqui no quadro. A nossa prioridade são as cinco causas que eu expliquei antes. Se a gente integrar elas, o que, que a gente vai ter? A gente vai criar cidades extremamente bem planejadas para dar para todo mundo um excelente padrão de vida. Olha só, isso tudo é graças às cinco causas, porque elas tornam o custo de vida irrisório. As pessoas vão poder ter uma vida de rico aqui. Repara a diferença, no, a diferença porque tem muita gente que está protestando, e protestando pelo quê? Um pouquinho de saúde, um pouquinho daquilo, um pouquinho daquilo... Mas isso que eu estou oferecendo aqui está num nível extremamente diferente, porque vocês estão protestando aí por migalhas, e o que eu estou sugerindo construir, viver aqui é uma vida de rico. Lógico, os primeiros ecopólos vão começar sendo rurais, mais isolados, mas tem muita gente apoiando e cada vez mais isso está crescendo. Ou seja, logo logo vamos ter uma massa de gente muito grande e muitos recursos para se investir nisso daqui. O que vai acontecer naturalmente? E isso, as cidades vão começar a crescer em projeções maiores e daqui a pouco teremos cidades grandes, futuristas e exóticas. Por isso que eu falo, velho, uma vida de rico mesmo para as pessoas. Só que a diferença é diferente de hoje. Hoje em dia a galera quer ter vida de rico para acumular coisas e parecer superior aos outros. Ali não, ali todo mundo vai poder ter um padrão de vida excelente e simplesmente vai estar, cara, com amor no coração. É, porque a base aqui é solidária. E não é só amor que vai ter não, vai ter amor, mas ao mesmo tempo você vai ter segurança de ter o que você precisa, de alimento e tudo mais e além disso, muita diversão, cara. Olha, é esse o futuro que eu quero caminhar. Na boa, você simplesmente adota isso se você quiser. Se não quiser, tchau, eu não estou te obrigando. Eu estou mostrando a minha opinião aqui e baseado em tudo que eu já vi e tem muita gente apoiando. Então, não estamos sozinhos. Mas, além dos ecopolos, existem os protestos que vão ajudar bastante. Só que, olha, a minha prioridade dos protestos começa de cima para baixo aqui. Por quê? Porque a prioridade é ir inserindo mecanismos de democracia direta no governo, aos poucos, sabe, grad gradativamente. Mas usar desses mecanismos justamente para quê? Para peitar a auditoria da dívida. E, exatamente, a gente tem que fazer uma auditoria da dívida. Porque a dívida é um problema mais sério que nós temos. Muita gente acha que é corrupção. Por quê? Porque está errado. Olha só, a dívida chega a ser, a gente perde por, por isso aqui, seis vezes a mais ou mais justamente para pagar a dívida que para a corrupção. E a gente paga tanta grana que muitas vezes a gente já pagou a dívida e está pagando sem saber o que está pagando. Justamente por isso precisa-se fazer uma auditoria da dívida. Só que para peitar isso daqui, galera, os políticos têm acordo com bancos, tá? então é difícil ir pelo meio deles fazer isso daqui. Então a gente precisa de uma democracia direta basicamente para fazer essa mudança. Na boa, cara, liberando essa grana aqui, dá pra investir em educação, saúde, um monte de coisa que vocês estão precisando. Ou seja, vocês vão pro protesto querer exigir alguma coisa, mas por que que vocês não exigem isso aqui? Eu vou repetir, eu vou repetir porque você não costuma gravar direito. Por que que você, ao invés de reclamar de político corrupto e tudo mais, não exige isso daqui? Auditoria da dívida. Eu vou deixar na descrição, você procura se informar melhor sobre isso. A prioridade é essa daqui. E depois a gente parte para a reforma política, que é necessário fazer. Justamente, transparência, para evitar corrupção, porque também perde dinheiro. Isso é ruim. Então a gente precisa resolver isso aqui. Só que a forma política que eu estou defendendo aqui, repara, são leis administrativas. Esquece pessoas. Pessoas são marionetes. Se você acha que o presidente é a maior pessoa do país de poder, você está muito enganado. Tem muita gente acima dele. Ou seja, <risos> políticos é só uma distração. Então, basicamente, a ordem de prioridade é assim. Coloque amor, galera. Eu falei, o amor te mostra o caminho. Se você colocar amor, na boa, até protestos já ficam relevantes perto disso. Porque com essa estratégia, a gente muda o planeta muito rápido e pra melhor. E já que estamos caminhando para encerrar o vídeo, eu vou deixar aqui no quadro as 5 causas que eu defendo. Exatamente, pra todo mundo ter de prova o que eu acredito. Lógico, eu já vi opiniões discordando de um ou outro ponto por aqui mas eu sei que pode se fazer alguns ajustes para que isso tudo funcione belezinha e simplesmente integrado em um único projeto, é isso aí. Só que repara no seguinte, por que eu estou fazendo isso? Eu quero justamente que as pessoas possam baixar esse vídeo, inclusive para utilizar contra eu mesmo. Exato, porque eu posso acabar fazendo vídeos daqui a pouco contradizendo isso daqui. Muitas vezes não porque eu mudei de opinião, é difícil, tudo que eu já vi reforça isso daqui. A diferença é o seguinte, se eu vier alguma vez contradizendo, vocês têm que duvidar de mim. Exatamente, porque está tendo risco de ditadura aí fora, e na boa, cara, é complicado. Eu já fiz vídeos ainda mais anteriores, já prevendo essa ditadura antes mesmo dos protestos começar. E na hora que os protestos surgiram, os políticos ficaram desesperados. Os, se os protestos diminuírem, eles vão voltar. Quer saber por quê? Repara só como está a nossa condição hoje em dia. Olha aqui, aqui está o povo. E o povo, naturalmente, troca as coisas, faz mercado, enfim, vende e tal. E quanto mais o dinheiro se movimenta em alguma atividade comercial, o que acontece? O governo vai captando recursos, porque a maioria dos recursos do governo vem do mercado. Exatamente, a política alimenta do mercado. E, naturalmente, olha aqui a grana do governo toda, uou! Só que de toda a grana do governo que ele vai gastar com a sociedade, na boa, essa parte aqui, ó, 40%, ele não gasta, não volta pra gente. Ou seja, tudo que o governo tá retirando vai pra quê? Pra dívida. Manda justamente para aquela galera, galera magnata. E tem um detalhe, cara, hum, que ninguém tá percebendo, sabe por quê? Porque justamente esse fator aqui da dívida, cara, ela aumenta, é exponencial. Então cada vez que tem que pagar mais e mais, os governos do mundo não estão dando conta, porque esse problema da fraude do dinheiro é mundial. E aí, vai quebrar lá fora, aqui também não vai aguentar o rumo. Um dos jeitos de melhorar isso é o quê? A auditoria da dívida. É por isso que eu falei isso antes, você tem que ficar ligado nisso. Essa grana aqui não fica pro povo, e nem os políticos conseguem desviar. Você vê, eles vão desviar só nessa outra parcela aqui. Então, repara no problema do planeta. Só que, que por que, que eu estou falando isso? Olha, é o seguinte, na boa, o governo não dá conta nem de atender a sociedade, tira muita grana do povo, fica muita gente excluída por conta disso. Não consegue investir em saúde, educação. Galera, repara no seguinte, a galera está excluída. E estão surgindo por aí impressoras 3D. O que, que elas fazem no mercado? Exatamente, as pessoas podem produzir as coisas por elas mesmas. Grande parte das trocas vão deixar de ser feitas. O governo vai diminuir a receita, mas a dívida está aí para pagar. Vai lá quando a gente pagar? Repara, vai gerar muito desemprego, muita gente vai passar necessidade. E para piorar a condição, as próprias impressoras 3D estão imprimindo armas. Imprimindo armas de plástico, mas naturalmente vão chegar em metal e aí. Exatamente, cara. Imagina pessoas que estão passando necessidade e as armas vão ser facilmente acessíveis porque cara, Basta ter uma impressora dessa, mesmo que proíbam as impressoras, velho, com uma impressora você pode imprimir as outras. Basta um chip Arduino por aí e vo... simples, você tem outra impressora 3D que pode imprimir armas. Não tem como parar, mesmo que eles queiram proibir. Então, se você está preocupado com alguma coisa de desarmamento por aí, esse assunto é do passado. Eu estou falando sobre problemas futuros que, cara, é sério. E se a galera porque assim, a galera saiu para rua para protestar, porque não foi por causa de 20 centavos. É porque tem muita coisa errada aqui. É dívida, é corrupção, é muita coisa errada no governo. E a galera saiu a protestar. Mesmo que acalmar, isso aqui vai piorar, a galera aqui vai piorar. E o que, que vai acontecer? A galera vai surgir de novo pra rua. Só que essas novas tecnologias e desemprego aumentando, na boa, os protestos não vão conseguir ficar pacíficos por muito tempo. E corre o risco, cara, de ter uma guerra. É por isso que eu falo, cara, mesmo que a ditadura, simplesmente, aconteça uma ditadura por agora e a galera me obriga a contradizer isso daqui, eu não tenho medo da ditadura, porque ela não vai durar. Exatamente. A galera vai estar armada daqui a pouco, eles não vão conseguir segurar isso daí. E ninguém gosta de ditadura, rapidão o negócio vai cair de novo. E aí é onde eu tenho eu tenho medo. Não é nem a ditadura o meu problema. O meu problema é pós-ditadura, é justamente o caos generalizado que a galera começa a criar milícias pela cidade e começa a guerrear entre si. Esse é o grande problema. Olha só, nós temos um inchaço populacional e está tendo mudanças que a tecnologia está fazendo, tanto no mercado e no governo, que eu expliquei, e o que, que isso vai acontecer? Bingo, cara! Cara, a gente pode entrar no caos. Essa estratégia das cinco causas é justamente criar cidades rurais no início e simplesmente a gente pode levar pessoas que precisam, que estão mais excluídas, mais para morar lá. O que, que isso acontece? Elas vão ter comida, porque existe todo um suporte para elas em cima disso daí. Então, naturalmente, elas vão poder viver bem. E, naturalmente, pessoas que vivem bem não tem motivo para sair por aí atacando os outros. Então, é um problema não só ambiental, que isso também aqui causa. Porque quando, tipo assim, o governo precisa arrecadar muito dinheiro para pagar dívida e outras coisas. E, naturalmente, quando o mercado começa a produzir demais muitas coisas justamente por essa necessidade, joga bastante responsabilidade por cima da natureza. Porque explora demais, tem que produzir muito para movimentar. Olha só o tanto de problema que vai sendo causado justamente por causa de um dinheiro. Então, se você sempre estava ligado em reforma política e tudo mais, você está vendo que os problemas são muito mais profundos. E muitas vezes a causa deles está justamente do lado da sua bunda. É isso aí na sua carteira. Grana, rapaz. <risos> Olha só o problema. É justamente por isso que eu falei que eu não quero colocar a democracia direta já de uma vez, porque o problema da dívida é muito sério, porra. Acho que a estratégia melhor que nós temos justamente para simplesmente viver melhor como humanidade e sobreviver porque, cara, essa é a época que a gente tá entrando aqui na boa, bicho. É a época que vai decidir se a gente vai ser extinto ou não. A gente tá na época mais importante da humanidade. Os frutos da tecnologia, a gente pode trabalhar muito pouco com essa estratégia aqui, vivendo praticamente com tempo livre para fazer o que gosta. Exatamente, você pode viver de boa vida de rico mesmo. Só que a gente precisa construir isso aqui o mais rápido possível ou vamos ter que aguentar as consequências que são horríveis. É isso aí, a porteira do inferno tá quase abrindo. Pois é, tá todo mundo prestes a conhecer o inferno. Basicamente por quê? Porque a dívida ela aumenta cada vez mais e mais rápido, é exponencial, e as pessoas, por mais que o governo retire de imposto da gente, obrigue a gente a trabalhar cada vez mais para pagar isso daí, não dá, cara, não dá conta de acompanhar. O que, que vai acontecer? Uma quebradeira já tá acontecendo. Em breve vai acontecer muito mais grave. Então protestos vão emergir fodidos e não vai adiantar, ou seja, o problema é muito profundo. O que, que a gente faz pra resolver isso daí? Velho do céu, olha só E numa quebradeira dessas, na boa Pode ocorrer um risco de um caos fudido. Exatamente, cara A galera tá com medo, justamente Podia acontecer guerra Olha só, é basicamente esse, esse é o resumo desse vídeo Ou a gente opta pelo amor Ou vai ficar com o medo É uma escolha entre amor ou medo Mas se liga numa coisa Quem escolher o amor, cara Vai fazer a melhor escolha, sabe por quê? Porque essa estratégia aqui, ela cresce muito rápido Se liga o dinheiro é um sistema que já está em quebra, por causa da tecnologia, está diminuindo trocas, enfim, Enfim, o próprio mercado, seja o governo, já está decaindo por causa disso. Está tendo cada vez menos gente aqui dentro desse sistema excluído. E ele precisa de crescimento, ele precisa que cada vez tenha mais pessoas e mais pessoas consumindo, o que é péssimo para a natureza, mas que estejam movimentando, consumindo para caramba, para quê? Para poder continuar funcionando. Só que essas pessoas excluídas, na boa, se elas ficarem aqui sem ter alternativa, vai ocasionar um problema. Esse é o risco que a gente está correndo, medo. Justamente por isso que a gente precisa justamente escolher o amor Que a gente constrói um sistema alternativo Que está alinhado com a natureza E a galera pode migrar Exatamente Ou seja, cada pessoa que deixa de participar aqui E passa a contribuir aqui Cara, acelera demais a diferença entre os sistemas Porque esse aqui já vai quebrar sozinho por ele mesmo Então, ele já está em quebra Se a gente começa a construir um outro A diferença entre eles cresce muito rápido e é justamente por isso que esse sistema vai crescer muito rápido novas cidades, novas oportunidades para as pessoas viverem e não só em outras cidades, porque à medida que a galera vai migrando para as outras cidades dá para melhorar a estrutura das cidades que ficam Quer dizer, todos os lados melhoram juntos Bom, então é isso aí, não tem mais nada para falar A verdade é que o mundo está doente e precisa ser curado Basicamente, essas cinco causas aqui eu acredito que se a gente praticar isso daqui vai dar para resolver a maior parte dos problemas Todos os problemas? Não, a maior parte dos problemas sérios que a humanidade enfrenta, dá para resolver por isso daqui. Muita gente pode reclamar de falar, ah velho, você não está falando uma coisa bem objetiva que precisa de fazer. Relaxa galera, daqui a pouco eu vou mostrar isso em outro projeto que simplesmente tem a ver com ecopolos e está inserido nessas cinco causas aqui, tá ok? Eu só estou mostrando para a galera simplesmente não se perder na distração que é achar que trocar de político funciona, porque os problemas são mais profundos. E vocês precisam ter noção disso daí e ter pelo menos uma direção da mudança, porque se começar a ter os problemas e ninguém resolver, na boa, você já sabe o risco que a gente está correndo. É uma escolha que a gente tem que fazer mesmo. E simplesmente é aqui. Exatamente, eu tenho que mudar valores profundos que ninguém nunca se questiona. E é essa mudança profunda que a gente precisa fazer, tá aqui dentro. E principalmente que tem gente que acha que, ah, velho, você tem a solução do mundo, você... Não, não, vamos parar. Eu sou pré-potente mesmo e... Não, foda-se, velho. Isso aqui é um time, cara. Tem muita gente ajudando. Tem muita gente que simplesmente fica criticando pra eu falar que eu tenho a solução e tudo mais. Na boa, oferece algo melhor. Eu vou gostar, cara. Eu quero resolver os problemas do mundo. Não tô preocupado em aparecer, não. E aí, isso aqui, na verdade, é um time. Tem muitas pessoas ajudando. Ou seja, você pode entrar e ajudar pessoas. Enfim, fazer a diferença. Todo mundo é bem-vindo nesse time. O time da cura. Tem muita gente que tá construindo isso daí E quem quiser, olha na descrição Tá vendo? O objetivo do time é simplesmente o quê? Construir um mundo onde as pessoas são mais semelhantes entre si E vivem bem pra caramba Galera, o amor é a base desse time O amor é o que cura as coisas Simples assim, sempre foi E a galera tá se esquecendo disso É justamente porque o, por isso que o mundo tá cheio de problema Então basta a gente se juntar nessa causa E olha só eu não gosto de ficar falando de problemas. Justamente por causa disso, eu tô parando de fazer vídeos criticando o sistema e vou começar a tocar outros assuntos aqui no vlog. Eu tenho pouco tempo pra fazer. Eu até fiz um aqui recentemente, tô soltando os dois juntos. Por quê? Porque eu tô começando a defender coisas que são perigosas. <risos> pois é. Mas só pra ficar tranquilo, porque até os poderosos do sistema também vão precisar desse tipo de estratégia. Porque se o circo pegar fogo, eles estão dentro também e eles vão rodar. Então todo mundo da humanidade, sem exceção, precisa de simplesmente construir um mundo melhor para a humanidade. E é esse o objetivo aqui. E eu não estou querendo pagar de cima, de prepotente, para cima da, da galera que fala. Porque a galera que fala isso, galera, ajuda. Porque vocês você estão mais preocupado comigo que com o assunto na boca. Vocês têm um desvio sério de caráter. Então, ó, wake up. E então, já fica uma vez para a galera que acompanha o vlog aqui, porque... Porque eu não vou mais ficar fazendo vídeos aí de... sobre o sistema e tudo mais. Eu vou mais focar nas soluções aqui para o planeta. Simplesmente promover ecopólos, ajudar a galera que está querendo simplesmente fazer alguma coisa de útil. E eu sou parte do time. Tem muita gente foda aí dentro e é justamente essa a intenção. Chamar pessoas fodas daí para participar. Porque nós todos estamos juntos. Galera, amor no coração. A gente tem que fazer uma escolha séria agora entre medo ou amor. Espero que vocês façam a escolha certa. Fiquem com paz e amor. Muito amor no coração. Yeah. É. Eu sou da paz. Da paz.